Muito, muito, muito bem-vindos. Vocês falam diretamente ao nosso coração. E nós ficamos muito mais plenos e realizados quando nós sentimos o amor de vocês e os seres das estrelas ficam tão felizes quando recebem essa essa participação de vocês. Porque nada disso é possível se cada um de nós, se nós assumirmos o nosso espaço, se nós assumirmos o nosso lugar, se nós não estivermos integrados a este movimento planetário, se nós não estivermos integrados ao nosso próprio ser, à nossa própria luz, ao nosso próprio caminho se nós não estivéssemos despertando, se nós não estivéssemos escolhendo a ascensão, a gente não estaria dando esses passos maravilhosos. Então, nós ficamos... A gente às vezes fica assim sem, sem palavras, né? Do que dizer, do, do que eu sinto desse espaço grandioso, que só quer acolher, acolher a todos nós, acolher a todos vocês, porque os seres das estrelas radiantemente brilham e expandem mais em felicidade a cada movimento que nós fazemos, este movimento interno do nosso coração. Então vamos, vamos nós aqui, que estamos aqui agora, Fechar um pouco os nossos olhos e nos conectar à luz, à pura luz que chega até nós neste momento, vindo diretamente do sol, do grande sol central. Estão fechando os nossos olhos e sentindo a presença da luz na nossa vida. Envolvendo-nos. Percebam a vibração dos seus corpos que gradativamente vai aumentando ampliando porque a luz que chega ela vem de todos os lados ela vem de todos os lados a luz bem vinda minha amada estamos fazendo aqui uma no ancoramento da luz. Então, uma luz, ela vem de cima, ela vem de baixo, ela vem da direita, ela vem da esquerda, ela vem pela nossa frente, vem pelas nossas costas. A luz, ela é simplesmente pura energia de conexão. E ela nos envolve. Integralmente. Isso nos leva à reflexão de quantas vezes nós olhamos, ou pensamos, ou sentimos, ou intencionamos receber da luz. E colocamos nessa luz uma forma conhecida quando, na verdade, a luz está em todos os átomos, fora de nós, dentro de nós, formando a nossa essência e nos conectando ainda mais à fonte e à Gaia. Lembrando que estamos aqui no planeta para participarmos deste projeto. O projeto da transição e da nossa ascensão. E por conta disso, nós precisamos trazer para a nossa consciência o nosso estado de presença, aqui e agora, para darmos os passos necessários na nossa caminhada. Então envolvam-se na luz, sintam a luz, expandam a luz, porque nós somos a própria luz. Gratidão. Querida Marise, muito bem-vinda. Obrigada, maravilhosa. Vixe, Maria, já conectei, eu vou direto. Vai. <risos> Irmãos e irmãs, e mais uma vez estou aqui, diante de vocês. Claro que todas as noites, com estes meus irmãos e irmãs que tanto trabalham, em nome da consciência crística, em nome da cristalização planetária. Bom, eu trago boas novas a vocês e espero que recebam, de coração aberto, neste brilhante corpo que se reprograma de forma intensa neste momento. Trabalhadores da luz, eu sou o Sananda, aquele que ama, aquele que trabalhou de forma que para vocês um tanto inexplicável, porque eu sempre vi a força e a face de Deus pai e mãe em cada brilho de seus olhos em cada decisão em cada abraço em cada lágrima vocês realmente são muito apreciados por mim não são tão mais crianças são aqueles que estão saindo da adolescência mas que têm aquela pureza da ingenuidade. A boa nova é que estamos enviando uma codificação para aqueles que trabalharam imensamente os seus erros. Uma codificação para encurtar o caminho da reprogramação total. Veja... talvez o que nós estamos e vamos pedir e já solicitamos ao canal e ela mesma disse que o fará, são duas coisas muito simples. Primeiro, cada trabalhador caso queiram compartilhar com outras pessoas, tudo bem, em suas vias de canais, grupos, como vocês chamam, ou apenas sozinho, intencionando. Se dizer que já o é, se dizer que já está senso, e de que já vive na própria fonte, como um, um mantra, mas não apenas alguns minutos, trabalhadores, irmãos e irmãs. 11 horas sem parar. E vocês pensam mas que pedido é este, irmão Sananda? Veja, analisem comigo um fato. Quantas encarnações vocês desperdiçaram seus pensamentos e tudo o que vocês são com coisas que não são favoráveis a vocês mesmos, por que não usar de recurso para que a sua mente não te distraia, você se colocando neste eixo que vamos enviar a você? Na primeira hora, vocês limparão mais memórias do que vocês possam imaginar, mas sem dor, sem desconforto, nenhum. Na terceira hora, vocês se sentirão flutuar e nem perceberão as suas falas pronunciadas. Será praticamente um único som, sem clareza no vocabulário. Na quinta hora, vocês começarão a experimentar o êxtase. Ex. No oitavo momento, a quinta consciência totalmente cristalizada em seus corpos, da forma setorizada que é. E quando vocês adentrarem, exatos, exatas 11 horas, vocês terão adentrado no fluxo eterno de quem vocês são. Agora você pensa Massa Nanda. Realizo trabalhos e faço tantos mantras ao longo do dia. Me dedico, medito, leio vejam, quando vocês leem, vocês apenas prestam atenção no que estão lendo? Ou quando vocês estão assistindo algum vídeo? Seu espiritual está totalmente lá? Tua mente? Seu físico? Eu vejo vocês quando assistem um filme se vocês observassem quantas coisas vocês pensam, por Deus, é uma infinidade de histórias. Mas a mente acredita que está somente lá, mas suas mãos estão a pegar uma pipoca, e parte do seu cérebro pensando no que vai beber, e outra parte dizendo que está um pouco com frio, ou outra parte dizendo que está com calor, cadê o ventilador? E outra parte dizendo que está faltando alguma coisa, ou problemas conjugais, ou por que o filho está gritando, ou por que o vizinho está fazendo barulho, ou questões políticas, tantas questões, questões financeiras, questões, questões, questões e modulações. Você realizando um mantra. Forçando todas as suas conexões, de uma vez só, entrarem no eixo que vocês estão fazendo. De forma belíssima e não lenta. Não é uma forma lenta. Nós estamos sugerindo para que vocês saiam do registro de dor rapidamente. Sem que estas que vocês chamam de limpezas físicas sejam tão contundentes. Não precisa mais mas veja como eu acabei de dizer conversando com uma outra irmã não menosprezem o que for a difícil não menosprezem adentrar a própria escuridão é um processo completamente necessário naquele nível de consciência que vocês se encontram. E é como eu disse, para as pessoas que vão assistir, tem uma razão delas estarem aqui. Será para todos? É claro que não. Cada um está neste momento onde precisa estar. É tão confiável este trabalho universal. Onde endereça exatamente onde você precisa estar. Porque é você mesmo se criando aquele movimento belíssimo. Então, trabalhadores da luz, se coloquem à prova, cancelem suas agendas, se tirem 11 horas vocês podem compartilhar, podem colocar um som agradável no fundo e dizer eu já sou o que sou, sou luz divina, sou o mestre ascenso, não amanhã, nem ontem, hoje agora sou o que sou eu já sou o que sou sou luz divina sou um mestre ascenso. não ontem nem amanhã hoje agora eu sou o que sou eu decreto a minha ascensão aqui e agora, comunicando as minhas microcélulas humanas o ordenamento de o que rege em minha essência da minha fonte. Me esqueci que era filho e filha, agora sei que sou. Não há mais dúvidas que as dúvidas se dissolvam na minha ascensão porque estou e sou ascensionada, sou ascensionada, sou ascensionada, eu ascensionei. eu ascensionei, eu ascensionei, eu ascensionei e sinto em cada entranha esta comunicação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 eu já sou o que sou, sou luz de vida, sou mestre assim. Não ontem nem amanhã, hoje, agora, eu sou o que sou. E vocês vão dizendo com todas as intensidades das etapas que o seu corpo vai pedir, e da segunda hora, vocês emitirão apenas um som. vocês nem vão precisar falar e vocês vão sentir em maior grau o que vocês estão sentindo agora e programando em apenas 11 horas para vocês para vocês e na medida do quanto vocês acreditarem... é agora... não é amanhã... as etapas... que passamos para vocês... elas eram caminhos ontem... mas para vocês hoje não... vocês hoje não... mas amados e amadas sem negar o que vai ser visto. Vocês ainda têm uma tendência de auto-julgamento. E agora, como já dissemos em outras ocasiões, um ascenso se ama demais. Ele entra num eixo muito individual para primeiro usar todas as suas forças para se restabelecer. Então, não se sintam egoístas. Vocês estão colocando ordem na casa humana. Mas lembrem-se, a escuridão foi necessária. Agora ela será abençoada com esta sugestão. Se vocês escolherem realizar. E se quiserem se reunir nesta egrégora, vocês sentirão cada humano e outras almas de realidades paralelas também realizando. Vocês ouvirão o eco. E todos nós, junto com vocês, acelerando. E quando vocês abrirem os olhos, vocês entenderão que estarão numa nova realidade. Sobre os acontecimentos e o que vocês estão vivendo, escolhas Sim, escolha -se. É como chegar numa grande reunião e ver todas as contas que você precisa pagar. Mas veja, nenhuma conta precisa ser paga na hora. São apenas histórias é igual pegar as contas e rasgadas. ou queimá-las ou fazer com que elas sumam da mesa para que, que a minha mesa precisa estar suja mesmo? se vocês agora nesse momento quiserem conversar fonte que existe em seus corações? Perguntando Deus, qual é a dívida que eu tenho com você? Vocês sabem que ele responderia? Nenhuma. Mas por que então sofro que Deus responderia? Que você escolheu mas qual é a Tua vontade, Deus? Que você seja feliz. Mas como eu faço para ser feliz? Escolha diferente. Seja naturalmente bom. Percebem o que está acontecendo aqui? Não trazemos novidade. Trazemos o que vocês sempre guardaram em seus corações. E eu estou rendido a tantos saberes que este grupo já carrega. Saberes banhados com a luz da ressurreição. Eis que vocês estão ressurgindo como deuses que são, na versão humana. Então, caso queiram ou não realizar a codificação que vamos enviar a todos vocês, alguns vão fazer, já estou vendo, de forma fragmentada e tudo bem, funcionará da mesma forma, mas é o tanto que você quer por si. Mas vejam, queiram escolha quando se levantar de suas camas antes de abrir os olhos saber que você é a força de Deus olhando através dos seus olhos e que você escolhe se conectar de forma inteira com esta visão com este sentido, sendo a própria fonte viva aqui na terra da sua maneira. Sem mais e nem menos nesse lugar, sem vaidade, sem orgulho, nada. Só sendo e sorrindo para todos os irmãos. Que estão ainda na condição de pequeninos. eles crescem, viu? Eles também vão de crescer. Obrigada por pararem o seu tempo que é tão corrido para ouvir uma mensagem nossa. Nós não impomos nada. Apenas mostramos caminhos melhores que vocês mesmos já conhecem. Tão fácil assim? Sempre foi. É só vocês quererem acreditar. Com toda a dedicação, de quem fui, de quem sou, de quem serei, em nome da fonte criadora, Sananda. Amado e querido, Sananda, nos nossos corações, nos traz essa mensagem linda, tirando de nós o peso das obrigações da dor e do sofrimento. E que eu amo muito quando eles trazem essas mensagens para nós. É porque através da energia deles, da palavra deles, e não só da nossa palavra. Então, quando a gente fala, a gente traz para vocês, um mais intuído, né? porque o tempo inteiro eles estão trazendo para nós essas mensagens, porque essas mensagens estão no nosso coração. Essas mensagens, elas fazem parte da nossa essência e a gente sabe. A gente não tem consciência no nível mais mental, mas na nossa essência a gente sabe. E eu fico imensamente feliz quando eu escuto do meu mestre, que é a dizer não precisamos mais sofrer, não precisamos mais da dor. Eu acho que esse é o passo que nós precisamos dar neste momento, é trazer isso para a nossa consciência. Não há mais a necessidade nós fizemos essa escolha lá atrás. Agora é hora da escolha nova, da escolha diferente. Se cada um de nós é escolher aqui e agora, sair do papel de dor e de sofrimento, se cada um de nós assumir como ele sugeriu, e nos orientou a nos reconhecermos como seres ascensos, a gente não modifica apenas a nossa trajetória, a gente modifica todo o planeta e, em consequência, todo o universo. Então, assim, isso que ele nos trouxe foi uma coisa tão simples, tão simples. Da cara dele. E Beth, eu, é, ele tá me lembrando, eu tava envolvido e eu vou, eu vou lendo a energia, né, trazendo as Sim. minhas palavras. A segunda coisa, ele já tinha falado mais cedo, eu até comentei com a Sabine, da Medical Energy, mas vou falar aqui que eu sei que você vai, ó, a gente vai fazer <risos> isso rapidão. Ele falou, assim, ele, Pachamama, a gente tá eles estão falando sempre a mesma coisa, vocês precisam se reunir agora. É, é como se pegasse todos os trabalhadores com as suas ferramentas, a gente fazer uma live gigante aqui, dá para colocar todo mundo que a gente conhece, e cada um em silêncio, com um hertz vibracional altíssimo, a gente fazendo técnicas multidimensionais, codificações em concentração para abrir... E espalhar para toda a terra É claro, ele, ele recomendaria isso toda semana Mas como a gente, né, corrida, né, Brasil é Aquela coisa, e só para quebrar o gelo é, Eu entendo que juntar todo mundo no mesmo horário Apesar de que nós queremos tanto Seria tão importante é, uma vez por mês, sabe Ter esse, essa reunião gigante Tanto porque isso vai ficar gravado é, e essas ativações elas vão ficar reverberando só de falar, vem até um, uma força aqui dentro, que ele falou assim, a gente se unindo é, nesse trabalho de reprogramação, acelerando, como ele sugeriu, mais essas reuniões, levando essa reprogramação né, em silêncio, esse trabalho em silêncio para quem escolhe, é, é, é só, imagina, na hora, todas as almas querem. Não precisa nem dizer, alguém em sã consciência quer o próprio aceleramento. A gente vai levar isso com força, porque os trabalhadores, não é que eles sejam melhores, muito pelo contrário. Mas são pessoas que estão com percentual, no, nos âmbitos que nós estamos hoje, um pouquinho mais elevados é, em, em percentil mesmo, né, de equilíbrio que nós estamos falando, porque nós estamos olhando para isso outras Sim. pessoas que não estão olhando para isso, é natural que não tenha consciência e opera com um percentual da inteligência da fonte um pouco menor. Então, a gente está falando aí de uma diferença bem expressiva. Né? Os trabalhadores todos não oscilam mais de 50% para baixo. Eles oscilam até 60 e poucos por cento e batem 100%. Então, isso é incrível. E muitos níveis já estáveis em outros percentuais, né? É, e aí outras pessoas não, elas operam em 30, em 10, por isso que tem surtos, muitas Sim. coisas acontecendo, mas em diferentes níveis, tá, gente? Nenhum trabalhador está totalmente... Eu até estava falando com a, com a Renata, que faz uma mesa linda, ela é maravilhosa, a gente fez uma troca, e aí a gente estava falando desses percentuais, né, percentual de, de energia, física, mental, emocional e espiritual, e ao mesmo tempo, Samanda, ele estava falando, aí ah, então, Molo... Agora é ter consciência que vocês podem acelerar os trabalhadores da luz, eles já têm a, a ferramenta para deixar em 100 de uma vez por todas. Porque veio isso na hora que eu estava falando com ela, veio, olha, é só 11 horas falando isso. falou, só, só 11 horas, tá de brincadeira? É, mas é tranquilo, para você não sofrer mais. Ela falou, olha que beleza. Ela falou, e esse é para o é grupo. De trabalhadores, não só quem trabalha com algumas Sim. ferramentas, mas pessoas que estão ouvindo a própria alma, tá? Então, assim, gente, começa, não importa que eixo que você esteja, só começa que você vai ver um efeito. E, Beth, vamos fazer esse encontrão de fim de ano, né? Para dar aquela virada, você imagina que energia maravilhosa, vai ser lindo. Me caiu assim a ficha, assim, ó, ó, ok, vamos fazer um encontrão neste final de ano. Foi muito, muito linda essa... Na verdade, assim, a gente já está percebendo e sentindo esse chamado deles, né? É o que a gente tem conversado já há algum tempo, de que a gente precisa trabalhar em grupo, de que a gente precisa estar mais diretamente, né, mais de uma pessoa entre nós, né, trazendo essas mensagens, trazendo essas energias, trazendo essas frequências. E dentro do possível, eu tenho trabalhado com pessoas, né, não só eu, mas com outras pessoas, justamente para a gente poder impulsionar isso. Mas é como você disse, às vezes é complexo a gente conseguir todo mundo no mesmo horário, no mesmo dia, ter disponibilidade é, até porque nós somos hum, imensos, nós não conhecemos todos, mas nós podemos sim fazer um, um encontrão, como a gente fez no, na abertura do Novo Humano, que nós éramos cinco, nós podemos fazer com dez ou mais, né? aqueles que se dispuserem... Um e as pessoas... que tiverem disponibilidade vão chegando na hora que elas puderem receber yes. aquele momento de energia, eu acho que uhum. eu consigo abrir na minha agenda um dia para gerenciar isso uhum. e aí a gente traz os convidados, cada um se não puder todo mundo junto ao mesmo tempo, mas pelo menos né cada um no horário, trazendo a sua técnica, trazendo a sua frequência, trazendo a sua contribuição, para que mais pessoas possam reconhecer o ser cegasenso que já é. Que lindo. E olha, eu me, eu me proponho, eu vou fazer às 11 horas, eles até colocaram a data que nem eu sei, eles falaram que vai ter um dia aqui que eu não vou ter ninguém para atender, porque não é para me preocupar. <risos> Eu já estou aqui. Eu, ok, tudo bem. Né? Vamos fazer isso, já que estão falando. né? A gente faz. É, já vi aqui. Então, eu, eu vou fazer isso e vou, vou ver. Eu acho que o telefone deve ter capacidade. Ah, não, o computador. Vou fazer no computador às 11 horas. né? E vou gravar com uma musiquinha legal de fundo. Vou tentar subir, acho que dá para subir, dá para subir até 400 horas, né? Imagina. Vou subir e vou deixar lá. Quem quiser fazer fragmentado, ou toda noite, ou de manhã, é, vai, vai no tempo que dá também. É, sim, sim. Eu vou me colocar esse desafio, é, vou fazer de forma ininterrupta, é, às 11 horas. Eu nem perguntei por quê, mas nem precisa perguntar por quê. É, e vou depois, num outro vídeo, relatar para vocês o que, que aconteceu comigo. Né? O que, que rolou com o corpo, trazer dados aí do aceleramento. Porque, olha, Beth, tá na hora da gente se amar totalmente. Né? Totalmente. É, é tanto tempo se não sabendo como se cuidar, a gente não sabia mesmo, e tá tudo bem. Isso. Foi igual a Alice ontem, que ela tá comigo, que ela tá de férias uhum. já, ela tá o dia inteiro comigo. Aí ela, Acho que ela pediu o um dia inteiro doce, assim, mamãe me dá doce, mamãe me dá doce, mamãe me dá doce... Falei, filha, vem cá, deixa eu te falar. Eu já, já liberei duas vezes, né, assim, um pouquinho. Uhum. E tudo bem, mas deixa eu te explicar uma coisa. É, só para trazer consciência, eu sei que é, você acha que é muito gostoso, né? E é, tem um sabor único, inesquecível. Mas é, você pode causar mal para o seu corpo. E aí eu expliquei as, o que poderia acontecer com ela, eu Falei, não que necessariamente vá, porque você tem a mente tão para frente, eu tenho certeza que você vai limpar, ou seja, mas você está causando um vício, olha que coisa estranha você você depender de um de um açúcar para viver, né você, é você quem escolhe, né você realmente quer aí ela olhou não, mamãe, eu não quero aí saiu, assim, bonitinha e assim, olhando essa inocência eu coloco a gente nisso também Não sabia o que estava fazendo de N maneiras de sentimentos todos os setores, como né, a gente sempre fala, então Está tudo bem, gente, já foi. Agora a nossa, a nossa consciência está expandindo. Então, se a gente pode cada vez fazer melhor e fazer de tudo para que você fique bem, sem desespero, é na boa mesmo, curtindo. Puxa vida, por que, que a gente não vai fazer? Eu vou dizer para vocês fazer então, Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu sou uma pessoa que eu evito muito vício Sempre evitei muito vício. Então, assim, tudo que eu percebia que eu ia começando a criar um vício, eu cortava. Entretanto, eu tenho um vício, que é o açúcar. Eu sei, eu sei porque eu também até pouco tempo tinha. E, e então, pode falar, depois eu te falo. Ele, ele condiciona o nosso corpo, as nossas células, a nossa mente é um vício mesmo. É necessário que a gente tenha a intenção, a atenção, a observação e a presença, para que a gente tenha a ação para deixá-lo. E hoje eu estava vendo como fazer doce sem açúcar. Eu comprei um, um desses... É, Produtos, né? Que vendem, como fazer doce sem açúcar. Para eu começar a substituir. <risos> Porque eu também tenho outro vício, que é o vício do, do queijo, né? Eu sou apaixonada por queijo, por leite e tal. É. Então, é o meu amigo. Apresenta uma intolerância, que é para eu deixar de comer. Então, eu também estou buscando outras alternativas. E conversando com a Karina, essa linda que está aqui com a gente, né? É. Que nos dá esse suporte. É, falando para ela né, que eu estou substituindo o leite pelo leite de castanhas, de amêndoas, né, etc. Quando a gente toma pela primeira vez, isso vale para tudo na nossa vida, né, gente? Quando a gente toma pela primeira vez, a gente estranha o sabor. Uhum. Por quê? Porque ele não é doce. Né? E ele não tem aquela industrialização tão forte quanto o leite, o leite de gado, né? E muito menos o leite em pó. Mas, a gente toma a primeira vez estranha, toma a segunda vez estranha, põe um chocolatezinho, né? Põe um, uma coisa que não seja doce para tapiar um pouquinho. Na terceira, quinta vez, a gente já se acostumou o paladar. E à medida que a gente vai substituindo, né, aquilo vai ficando mais agradável ao nosso paladar, e quando a gente volta, por algum motivo, a comer o doce, a gente estranha. É verdade. Porque no dia é que eu parei, eu parei um tempo de comer o doce, quando eu comi o doce, eu achei exageradamente doce. Doce. Então, assim, nós podemos educar o nosso corpo. Totalmente, de diversas Nossa, formas. É verdade. Eu falo isso porque é uma experiência minha que eu posso falar. Uhum. Mas cada um de vocês uhum. deve ter uma, uma experiência própria com relação a alguma coisa e que, de alguma forma, deixou, né, substituiu e percebeu. Uhum. E, expandindo um pouco mais isso, a gente pode levar isso para os nossos pensamentos, para as nossas uhum. atitudes, para os nossos uhum. comportamentos. Porque não é só... É o vício de dentro para fora. O pior vício é o vício de dentro para fora. Isso. Que é o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente emite em termos de frequência e de vibração. Uhum. Né? E é isso. Esse daí o foco maior da nossa observação. Porque o fato de eu comer açúcar ou de ter uma Hum, comer bastante queijo me, me prejudica né, sobre determinado aspecto, mas o fato de eu gerar pensamentos atitudes, comportamentos é, nocivos me prejudica muito mais porque, porque eu estou vibrando naquela frequência do que eu estou produzindo uhum. eu não estou gerando eu estou produzindo quando eu Exato. produzo, eu produzo para todo o meu corpo, para todas as minhas células, para todo o meu campo, né? para todos hum. os meus corpos e para é. tudo externo a mim também. Então, e tem um, uma outra, desculpa te interromper, Não, pode uma falar. outra coisa que está vindo muito forte é que além da gente se colocar né, nesse lugar de vibração a gente também se coloca à mercê de dispositivos, de miasmas, inseridos ainda, porque ainda aqui é um, é um planeta dual, mas você só se coloca é, em abertura para esse tipo de, de inserção quando você baixa a vibração, não presta atenção. Tudo bem você dar uma decidinha, mas tem que estar tá alerta, sabe? Então, assim, quando você baixa, além desse dispositivo, tem uma outra coisa que me veio muito forte, você acaba produzindo né, esse vício, que ele fica enraizado, mais esses dispositivos de manipulação para você sempre ter uma válvula de queda ali, ótimo, não só nesse entendimento, mas de todos os outros setores que nós somos, tá bom? todos os níveis, como a Beth bem colocou, e uma questão de parasitas que a gente não enxerga, estou falando de micro, micro, micro e até de terceira dimensão, tá, gente, invisíveis. É, que eles entendem um alto teor ali de vício, é, é magnetismo puro, a gente acha que não, mas sim. Então nós abrimos a porta dos nossos corpos, não só com a imunidade caindo lá no pé, mas atraindo esses parasitas que morrem de sede de açúcar. Ah, então, assim, é um círculo vicioso. Eu sei que é meio, né? Que pavor, tanta coisa, cara. você está falando. E aí vão enfiar um chip por causa de um víciozinho simples, tá? E ainda o meu corpo físico vai descer a vibração e vai atrair uns parasitas. É, meu amor. E, e isso todos nós, em muitos níveis, bem profundos. Por isso que é importante a gente olhar, observar. Que nem eu, eu tô fazendo um tratamento com homeopatia. Né? Eu fui num... Tô tomando, tô tomando coisa para dedel aqui. É, mas é uma delícia, tudo naturalzinho, né? E já no primeiro dia eu senti uma diferença enorme... eu estava... com esses parasitas... cansada... e olha que eu me limpo... eu me escaneio... eu olho... eu fico o tempo inteiro nessa energia gostosa... só que faltava olhar mais... a gente acha que olha... mas assim... É, tem que olhar tudo mesmo... É, é não se excedendo em nenhuma ponta... ai, nossa, vou ter uma vida chata... não, não vai... você vai ter uma vida maravilhosa... você vai ter tempo para você... A gente não veio se matar de trabalhar, ou se matar de ajudar, ou se matar... Literalmente, a gente não veio se matar. A gente veio viver em equilíbrio. Né? É, é trabalhar um determinado momento, ter o tempo de cuidar do seu corpo físico, de diferentes formas. De uma forma muito mais profunda, porque não é só ir na academia, gente. Tá? É, assim, é, é saber... Uh, se automedicar, né, né, indo, eu falo se automedicar no sentido de não escolher qualquer coisa e, e, e ir para a parte mais química, mas entender que você tem uma ordem natural e que teu corpo responde bem às ervas, plantas, você tem que procurar, você tem que procurar o que é alternativo, o que vai ser o futuro logo mais. Né. Eu estou falando de um cara que eu fui, que é a Nívia que me recomendou, gente, ele é clínico, por geral, trabalhava com medicina germânica. Ele mede com aurímetro cada órgão seu. Oi? Então, assim, está é, acontecendo. E vi um, um ser lindo, esverdeado, uma luz verde forte atrás dele. Isso eu comentei para ele, para ele me achar doido. Então, assim, é, é lindo. É, cada um no seu lugar de talento. Né? Para mim, está claro, Beth, que eu e você. A gente veio arrasando no espiritual. Nosso nosso espírito veio forte. Só que todo o resto precisava de ajuda. Então, eu... né? Tava a turminha lá. O, o mental, o emocional, o físico, ajuda, socorro. Eu quero essa luz. E a gente lá não. A gente tá no espírito, é maravilhoso. <risos> Vamos jorrar esse carinho, essa dedicação, essa intensidade que a gente deu para um lado, agora para o outro. E aí a gente trabalha em grupo, não é separado. Que eu vejo muitos terapeutas... Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo... Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo... Cara, você não precisa fazer tudo... Qual que eu, Você é perito em quê? Que nem eu sou muito boa com hum. o mental... Eu, eu trabalho mesmo com essa coisa de desvendar... De reprogramar... De trazer o espiritual para o mental... É. Mas eu preciso ir também... Arrasar no físico... Não, por que, que eu não procuro alguém que já veio com essa especialidade... que já veio com esse talento... eles estão pedindo para a gente se unir em técnicas... científicas, espirituais... e, e o escambau a quatro que surgiu... porque tem gente que vem com as línguas dos anjos... falando aqui uma coisa dos um que você nem entende... mas tem uma codificação forte... seu olho vira e você fala... cara, o que, que é isso? Isso é um talento... nós estamos aqui unindo... é igual um jardim lindo... como a Mãe Maria fala... de diferentes flores o que seria do jardim, e é lindo, né, claro, uma flor só, lindo, seria lindo, mas com multicores, a gente fica irresistível, a gente vira o um paraíso. Como a Karina, lindamente, trabalha o corpo, ela entende, ela é fisioterapeuta, ela sabe do que ela está falando. É, e a gente precisa se curvar, o cara me explica, né, de ai não, eu dou conta, de... não, a gente não dá conta de tudo sozinho, a gente veio trabalhar, como o Sananda hoje cedo falou, que eu até escrevi o que ele falou: como um organismo vivo só, mas cada um brilhando no seu setor. Essa Nossa. é a beleza. E aí a gente funciona junto. Por isso que a gente não se sentia completo antes, por isso que parece que nunca vai acabar. Ai. E aí hoje cedo, ontem, que eu fiz umas liberações fortes, minha mãe estava com uns problemas de obsessão gravíssima. Eu agradeço a Renata que me ajudou lá, foi bem forte também, passei por uns ataques, parecia que eu estava na Terceira Guerra Mundial, está <risos> praticamente acontecendo. Falei, cara eu estou cansada, ai. E aí fiz umas liberações. Aí eu falei, pô, manda até quando, cara? Pô, estou aqui dedicada a voltar tá mesmo. falou, eu falei, tô tão dedicada, tô entregue, fiz tudo, até me, me exauri, né? Fiz, não estou me pondo de vítima, falou, não, não está. Eu falei, por que, que eu ainda não estabilizei 100%? É porque você não quis. Gente, eu vi aquilo. Me chocou monstruosamente, porque eu jurava que eu inteira já queria. Ele falou: ah, tem uns 10% dentro de você aqui. Tem dúvidas? Tem medo de enlouquecer? Você não vai mais. Para mim, as coisas são, assim como você falou, eu não estou mais buscando fazer tudo nem ser tudo. Né? Eu estou buscando ser quem eu sou dentro Isso. do propósito que eu vim cumprir aqui. Então, às vezes, as pessoas me buscam para fazer coisas as quais eu não sou, digamos assim, a especialista. Né? que não é a minha área de melhor atuação. Então, eu recuso. Porque existem não. pessoas que trabalham melhor daquela forma do que eu. Tem mais percepção daquilo do que eu, por exemplo. Minha filha estava aqui, ah, uma mesa disso, uma mesa daquilo eu, disse, eu não me sinto chamada a trabalhar com mesa. Não é uma afinidade minha. A minha afinidade é trabalhar com sessão energética. A minha afinidade uhum. é trabalhar com grupos. Isso eu sinto prazer imenso, né? de trazer essas frequências, de trazer essas vibrações, de receber deles essa, essas canalizações e, e, e trabalhar nessa linha. Isso eu já me descobri aí. Então, assim, eu não quero ser bam no, no, nos outros, nas outras áreas. Porque não precisa, porque tem muito trabalhador da luz. Muito. E cada um no seu espaço. E as pessoas não... vão se identificar, na verdade, com é. um ou com o outro. E está tudo certo. É. Não significa que um é melhor, nem pior do que o outro, nem que um sabe mais e menos que o outro. Não é isso. Não. Porque isso é dualidade, não. isso é a terceira dimensão. E uhum. se nós, nós, né? Começarmos a olharmos uns para os outros, né? como um sendo melhor, outro sendo pior, ou sabendo mais ou sabendo menos, a gente não faz a nossa parte. Porque a nossa parte é só nossa. Só a gente Sim. ocupa o nosso lugar. Ninguém Exato. ocupa e... o lugar de ninguém. Perfeito. É... E também não... não querendo ser outra pessoa. Uma coisa é admirar, Falar, nossa, eu admiro, caramba, olha isso aí que chegou, que legal. Que legal que essa pessoa chegou nisso, bacana. Mas não tentar ser... Tem... Me veio na hora que eu... o Sananda né, desconectou aqui, apesar de que a gente está sempre conectado, me veio um, um, uma leitura energética que ele passou. É... Ele me mostrou, né, se a mão dele... Ele projetou uma mão, né? Porque ele nem mão tem. Sim. Ele pegou assim na minha mão. Assim, e falou: Eu te dou a mão pra você lembrar da sua. Eu falei, nossa, eu falo as mensagens para vocês lembrarem das próprias mensagens. Eu vou comer minha agenda. Ai, que coisa linda! Isso é lindo, caramba! É, escuto, escuto, escuto, escuto... para eu aprender a confiar no que eu tenho para oferecer. Sim. É. Eu me espelho, me espelho, me espelho... Oh, eu vou ser desse jeito daquela pessoa porque eu acho legal... me faz bem... mas peraí... e o seu jeito... ele é importante também. Você não é uma cópia... você... você... Isso é lindo. Hoje cedo, quando ele falou, eu estava terminando de canalizar. Imagina, Alice num trampolim, que ela está de férias, eu coloquei ela num trampolim, ela pulando, brincando, não sei o quê. E eu canalizando o Sananda com a linha assim, eu digitando assim. E aí ele falar, ah, Eu sou o Sananda, né? Alguma coisa assim. E aí quando ele. Aí ele explicou rapidamente, de uma forma sucinta, como tinha se dado aquela canalização me colocando em alta conta, assim, oh, irmã, te honro. Olha, você fez uma leitura dos nossos sentimentos para com vocês, mas nós usamos a sua maestria para poder trazer a comunicação, ou seja, o seu vocabulário, seus modelos hum. de pensamento. Então, eles também trabalham em conjunto, quer dizer, é, é lindo, gente, assim, quando você se entende como um, é cada um sustenta a sua personalidade nessa luz divina e a gente venta tá completamente diferente nesse plano. Mas sem sobrecarregar um alguém... Ou, porque é como a gente falou... sempre vai ter um alguém que veio para determinada coisa. É isso. Né? Para mim tá claro. Está totalmente claro. Então é só a gente aceitar... que nem né, a Beth... qual é a sua especialidade? Beth? Conexão com espírito. Espírito, cara, tá, tá, tipo, Marise, qual a sua especialidade? Conexão com o espírito. Isso. É isso. né? Vai falar com a Karina, Karina, qual a sua, sua especialidade? Conexão com o corpo. É, vai falar com a Renata, que faz da jornada do emagrecimento. Renata, qual que é... Qual que é a tua? Qual que é o teu brilho? Conexão com o que o teu corpo precisa. É na, na área da alimentação, o que o teu corpo está dizendo, Sim. saindo dos registros de vício. Então, ela está também trabalhando na parte mental. Olha, a gente está lotado de trabalhadores, como a Beth bem colocou aqui. Sim. De tudo. Então, vamos desfrutar, porque é uma delícia. E seria chato demais todo mundo saber de tudo. É, isso é ego, Uau, sabe? É, ai Não eu não, entendo. É. não é tão legal. Eu falo, ai eu não entendo. O que, que você faz? Faço isso. Uau, que legal! E aí, aí eu, quando você vai conversar com, com um cara que planta, como que você planta? Aí eu adubo assim, nossa, Ai, mas você não sabe? Eu não sei, eu não vivo isso, me ensina. Ai, que eu nunca vou fazer, mas que lindo! Quando eu era uga uga, acho que eu fazia instintivamente. Que legal, cara, você alimenta a gente. Isso é lindo. A gente precisa de todo mundo. Quem traz, que lindo. Quem traz muito para a gente, isso são os Pleadianos. Os Pleadianos, eles são lindos, maravilhosos. Eles nos dizem sempre que eles honram o nosso caminho. Mas uma coisa que eles pedem sempre: assuma o seu lugar. Você é, é único. A sua voz hum. é a sua assinatura. A sua energia é a sua assinatura. Hum. E o passo seguinte deles é sempre a abertura do coração sagrado. Então, assim, eu honro esses seres, eles tocam profundamente o meu coração. E eu sei uma conexão profunda que eu tenho com eles, pelo amor que eles têm. Uhum. Quando eles falam é para a gente, assume o seu lugar. Gente, isso é muito lógico, é muito profundo, mas que passa partido um por nós. Passa. Porque neste modelo que nós temos cultural, de que nós precisamos nos espelhar no outro, de que nós precisamos estar nas redes sociais mostrando o que não somos. Uhum, Apenas é né, como a vitrine, isso nos tira do nosso lugar. Isso. Porque nós vamos sempre para o espaço da comparação. Uhum. O espaço ah. da comparação é o espaço que nos tira do nosso lugar. Exato. Precisamos olhar para nós, nos reconhecermos, nos assumirmos é. e integrarmos quem somos. Na Isso, velha, Beth. No aqui e agora. Isso. É em sustentação. Pessoas... É, é em sustentação com seu belo. Não, não são padrões de belo Isso. ou inveja. É você. É você com você mesmo. E, e às vezes vai ter uma outra pessoa que vai olhar e vai, não vai achar que tá legal. Mas se você aí dentro entender a sua, tudo certo. Gente, Porque aí você está a gente, a gente com você. Você está no mais, seu lugar. A gente cresce muito mais. Quando a gente olha para o outro. Reconhece o talento do outro. Honra o talento do outro. Sabe que aquele não é o nosso talento. Mas que não tem nada errado com a gente. Exato. Porque a gente tem outro. E que o outro uhum. não tem o nosso talento. E é por isso, isso. que todos formamos o um. Porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, você imagine se todos os cozinheiros do mundo só cozinhassem massa, alho e óleo. Pois é. Ou se só fizesse brigadeiro. A gente não teria nenhuma das outras especialidades. A gente não teria Exato. uma degustação de sabores. na é verdade? Então, somos diferentes para que a gente possa degustar do melhor e do mais saboroso que a vida pode nos oferecer, porque uhum. a gente vou dizer sinceramente para vocês, a vida é bela é. e é maravilhoso estarmos aqui. Eu preciso dar uma comunicação rápida, porque tem muita muita frequência aqui. Meus amados filhos, queridos que moram no meu coração, a nossa gratidão infinita abrange vocês a todo momento. Vocês e o reconhecimento da sua luz é o que precisa acontecer nos seus próximos passos. Por mais que falemos de amor incondicional, por mais que falemos de paz, de gratidão, de expansão, por mais que trazemos para vocês todos os dias as mensagens através das comunicações da intuição, se vocês não assumirem-se, não olharem a sua luz, de nada adiantar. E aí, então, fazer a grande transformação de quem você verdadeiramente é. Nós amamos vocês, estamos sempre em vibração profunda e emitindo os raios da luz para o coração de todos e cada um. Aquele que abrir receberá na medida em que se dispuser a receber. Mas tenho a certeza que aquela fração da luz que foi direcionada a você é apenas para que você reconheça dentro de si quem verdadeiramente é. E acenda na sua luz. Eu sou Mãe Maria. Amo vocês. E junto a mim encontram-se as outras consciências iluminadas que também vibram a todo momento. Por todos e cada um. Obrigada, mãe E mãe Maria, manda um beijo pra Catarina Que foi ela que levou minha cachorrinha Ela é muito fofa Ah, que linda A hora que você falou Ah, muitas frequências eu... Uma vez o Cris viu isso acontecer comigo e Eu vi acontecer com você Foi lindo ver acontecer com você ela fez uma uma comunicação inteira no teu corpo, ela foi entrando assim no teu corpo. O foi. Ah, que linda! Eu, eu senti isso acontecer quando eu vinha comigo, eu senti, eu senti né? Sentindo, assim. Ela. Ah, oh, que <risos> é lindo! O sananda quando você começou a fazer a ativação ali de luz, ele veio já também assim veio. Eles andam fazendo assim, né? O corpo mental deles assim. Vem abraçando o nosso corpo. É lindo de ver uma radiação de luz, aí você já entra em Nárnia, né? Instantaneamente. É lindo. Ai, Luizinha, foi tão gostoso ver assim. Ai, obrigada. Gratidão, amor, que delícia. Gratidão. Gente, nós somos muito felizes por estarmos aqui com vocês. Posso falar por mim, pela Marisa e por todas essas consciências que estão aqui porque isso nos traz uma felicidade na alma, é uma coisa que eu tenho falado muito nas sessões energéticas, sabe, Marise? Quando eu entro nas sessões, eu estou na conexão, então eu estou transbordando. Então tem dias que eu estou tão preenchida de tanto amor, de tanta felicidade, de tanta paz, que eu digo assim, gente... A gente não poderia, nos nossos maiores sonhos, supor que isso estava disponível para a gente. Exato. Então, Deem os próximos passos. Não precisam enxergar o caminho inteiro. Deem o próximo passo. Acessem os seus espaços internos e recebam cada vez mais a luz, Receba, porque o espaço de expansão que o nosso ser pode alcançar é infinito a gente está só Beleza. começando é só um a processo. gente passou. e para fechar sim e para fechar né, Marisa, que a gente já está aqui há mais de uma hora lembrando o que Sananda nos trouxe a cada hora a cada hora então, é vamos fazer o nosso movimento. Vamos. Para receber. Bom, né? sim, eu vou. Eu, eu prometo gravar para vocês essas frases, né? Em 11 horas, eu só. A data, 22. Não preciso também dizer nada, né? Esses números, gente, são maravilhosos, assim, né? É, vou fazer. É, inteiro, eu só tenho um atendimento, eu vou deixar em um só, porque eu já tinha marcado com essa pessoa, e todo o resto vai ser de cabo a rabo mesmo, assim, eu vou, só vou fazer essa pausa para fazer esse atendimento, mas eu vou dar procedência, mas, na, sinceramente, eu, eu comecei agora, tá, já fazer, eu tô jogando no meu inconsciente direto, essas frases que ele falou. Que até vou repetir rapidinho, quem quiser tomar nota, né? Vamos voltar Sim. ao vídeo. Pra saber. Eu ia sugerir que as pessoas voltassem ao vídeo para anotar é... as fases, mas se você anotou, passa aí. Eu anotei, eu anotei. A Fabiana está pedindo para explicar o exercício das, das 11 horas com sanada. Tá bom. É assim: ele pediu para a gente, a gente pode colocar uma musiquinha agradável e você se colocar para completar essas 11 horas, você pode fazer seguido ou espaçado, né? É, falando essas frases né? Você imagina Tantas horas seguidas Eu acho que deve ser um desafio Mas a gente vai sentir mais as lavancas Muito mais rápido, mas tudo bem As frases são Quem quiser anotar Eu já sou o que sou Eu sou luz divina Eu sou mestre ascenso Esse foi mulher, mestre ascenso Mestre ascenso não ontem... nem amanhã... hoje... sou o que sou... eu já sou o que sou... sou luz, luz divina... sou Mestra Ascensa... não ontem... nem amanhã... hoje... agora... sou o que sou... Nossa... que coisa linda... de na horas falando isso direto... e bom... vou fazer dia 22... eu vou colocar... vou postar pra gente... Antes disso, eu até mando para a Beth, se a Beth quiser colocar aqui. É, Com super, porque é um canal só, não tem separação de nada. É, e já disponibilizo para vocês. É, quero ver e reverberar no meu corpo, né? Trazer o relato do que, do que é tudo isso em níveis mais profundos, de sair da, da camada de desatenção para a gente mergulhar nessa camada de atenção que ele tanto falou na canalização, eu quero sentir na pele para trazer para vocês e, e vamos ver o que, que vai dar. O vídeo da Marisa vai estar no canal dela do YouTube, Marisa Dalino. Isso, ou aqui que eu vou passar é para a Beth, Com é, eu vou, okay. mas de qualquer forma eu vou passar para a Beth também, porque isso aqui é, é nosso, é de todos nós, né? Então, vou, vou fazer direitinho aqui, a gente coloca aqui, mas vou pôr lá também, onde vocês quiserem. Maravilha. Tá maravilha. Bom? Gente, convidando vocês a assinar o canal que não assinou, compartilhar esse vídeo. É muito importante que outras pessoas tenham esse conhecimento, recebam essas mensagens, façam essas ativações, recebam. Né? Comentem, deixem aqui os seus comentários. Vamos impulsionar. Para que mais pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo, gente. Amamos vocês do fundo do coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Lembrem-se sempre, vocês são luz. Cada um de nós é luz. E nós já somos ascensos. Não ontem nem amanhã, mas aqui oh, e agora. Nós somos ascensos. Beijo no coração, Marisa e minha amada. Beijo, amor. Tô com Deus. Beijo, beijo, beijo, beijo. Fique com Deus, seja Deus. Tchau, tchau. <risos> tchau. <risos> tchau.